Olá, tudo bem? Sou Daniel Oliveira, vamos para a terceira aula do sétimo ano na matéria de matemática. Vamos falar um pouco hoje sobre equações algébricas, tá? Objetivo. O objetivo desta aula é fazer com que o aluno aprenda a resolver equações. Equações é um assunto novo e preste atenção que você vai usar muito lá na frente, hein? Bora lá. Roteiro. Equações e seus elementos. Equação de primeiro grau e problemas com equações de primeiro grau. Então, a gente vai ver um pouquinho aqui sobre equações, do básico, tá? Você está aprendendo. bora lá. Equações e seus elementos. As equações são sentenças que exprimem uma igualdade entre expressões matemáticas. Por exemplo, x menos 4 igual a 12. Então, sempre que você vê uma incógnita, que vai ser uma letra, ou x, ou y, ou a, ou b, qualquer z, qualquer letra, e tiver o sinal de uma igualdade quer dizer que isso vai ser uma equação, tá? x menos 4 igual a 12, isso é uma equação. E como a gente resolve? A gente quer descobrir o valor da incógnita, que é a raiz, tá? Vou botar mais adiante aqui, vou falar. Tá, e como a gente faz? A gente quer descobrir, o valor. uma equação, você tem que descobrir o valor de x. Para isso, você vai sempre dar a regrinha letras para um lado, números para outro, tá? Então, como aqui só tem um x, aí deixa o x nesse canto mesmo e joga o 4 para o outro lado. E quando é multiplicação e você joga para lá, vai ser divisão. Então, sempre invertendo, tá? Então, x menos 4. Aí vai jogar o menos 4 para o outro lado, que vai ficar igual a x igual a 12 mais 4. E 12 mais 4 vai ser 16. Portanto, a raiz dessa equação vai ser 16, e tem vários modos de você falar isso. S representa, o S maiúsculo representa o conjunto de solução de uma equação, tá? O que é o conjunto de solução? São os valores ou o valor que X pode admitir. A gente vai ver mais adiante que vai ter outro tipo de equações que vai ter mais uma solução, tá? Então, logo, o conjunto solução dessa equação vai ser 16. você sempre bota entre chaves, tá? Outra equação, x mais 5, igual a 3. E aí, como a gente resolve? Para o um vídeo um pouquinho aí, dá a pausa. E aí, já pensou? Então, letras para um lado, números para o outro. O x vai ficar aqui, os 5 está como mais, está como adição, vai para lá, lá como subtração. E 3 menos 5 vai dar menos 2. Portanto, o conjunto de solução, ou a raiz dessa equação, é menos 2, porque x vai ser igual a menos 2, tá? Equações e seus elementos. Ok, vamos lá, mas para outros exemplos. 5x igual a 30. O que a gente faz? Números para um lado, números para um lado, letras para o outro. Aí, só a gente vai pegar assim o x, sempre isolando o x, Pega o 5 que está acompanhado, está como multiplicação, passa para o outro lado como divisão. Aí vai ficar 30 dividido por 5. E 30 dividido por 5 vai dar 6, portanto, x igual a 6. Você pode fazer assim passo a passo, no início é bom. Agora, com o passar do tempo, você vai pegando assim já o jeito. É bom você fazer de cabeça, que aí você poupa tempo, tá? Menos 6x igual a menos 12. Aí, nesse caso, a gente vai pegar o menos 6 e passar para o outro lado dividindo, como a gente aprendeu. Aí, a gente faz fazer o outro sinal, o menos em cima com menos embaixo, baixo, menos com menos vai dar mais, pronto. E 12 dividido por 6 vai dar 2, portanto, x vai ser igual a 2. E sempre, a gente, lembra, quando eu tenho um número perto da incógnita, ou x ou y, alguma coisa assim, é sempre a multiplicação, ou seja, como aqui está menos 6x, está menos 6 multiplicado por x. Ali em cima, né, 5x... Então, está sendo 5 multiplicado por x, tá? Lembra sempre disso. Bora lá. x meios igual a 5. Aí, a gente só vai passar. O 2 não está dividindo, passa multiplicando. Aí, 2 x 5, 10. Portanto, x vai ser igual a 10, tá? Então, tem dois métodos de resolver. Tem um método que, você vai às vezes, você vai precisar usar, que é o mais longo, que é o das multiplicações cruzadas. Que você, multiplica na é cruzado. O, por exemplo, como está ali o x, o 5 vai vir para x e o 3 vai multiplicar com menos 2. Aí vai ficar 5x igual a 3 vezes menos 2, que vai ser 5x igual a menos 6. E aí você passa o 5 para o outro lado para terminar. Aí fica menos 6 quintos. E tem esse outro método que é mais rápido, que é simplesmente você só vai pegar ali x terços igual a menos 2 quintos. Tá bem. Só tem o que é, só tem o 3 de número junto do x, então você vai pegar esse 3. O 3 está tá dividindo. Se o 3 está dividindo e você vai passar para o outro lado, ele vai passar multiplicando. Aí você multiplica o 3 por menos 2 quintos que vai dar menos 6 quintos. Vai dar no mesmo resultado, tá? Tem essas duas maneiras: uma é mais rápida, outra é mais devagar. Você é que escolhe. Bom, equação de primeiro grau. Chamamos de incógnita, aquilo que eu falei, o valor desconhecido da equação, que vai, ser, que vai ser A, B, C... Ok. E a raiz da equação vai ser o valor numérico, da incógnita, que vai tornar essa equação verdadeira. Como a, gente vê mais, a gente pode ver aqui mais um exemplo. C mais 3 igual a 5, que é você. 5 menos 3, par, igual a 2. Olha um caso. 3A mais 10 igual a 25. Nesse caso, a incógnita vai ser A, não vai ser mais X. E aí vai ficar, é, vai ser 25 menos 10, porque o 10 está adicionando aqui, vai para lá como subtraindo, e aí vai ficar 3A igual a 15. Aí você passa o 3 que está multiplicando, você passa dividindo, e A igual a 5. Portanto, 5 é a raiz da equação. que mais um exemplo x terços menos 7 oitavos é igual a x sobre 4 menos 1. Então, a gente vai tirar o MMC. Sempre que tiver várias frações, a gente tira o MMC para a gente deixar tudo na mesma base para fazer tranquilo, tá? Para a gente cortar. E sempre que tiver ali, como a gente pode ver, igual a mesma base. Aí você corta embaixo, não precisa mais. É como a gente viu 24. tá então, 24... Tanto multiplicação como divisão, se está em ambos os lados, como a gente está vendo ali o 24 e o 24, em ambos os lados da equação a gente corta, tá? não tem necessidade. E o meu de 3, 8 e 4 vai dar 24, aí a gente faz aquela regrinha, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, aí 24 dividido por 3 vai dar 8, 8 vezes x, 8x, 24 dividido por 8 vai dar 3, 3 vezes 7, 21. E sempre continua o mesmo sinal, tá? Não muda o sinal. Ali, 24 dividido por 4 vai dar 6, 6 vezes x, 6x. E 24 vezes 1, 24. Então, aí a gente chegou, igual as bases, corta, papá. E depois vai lá e trabalha só com a parte de cima, com os numeradores. Já cortou, pronto. E faz como sempre, letras para um lado, Letras para um lado, números para o outro. Sempre me memoriza isso, tá? E aí vai ficar 8x menos 6x, que vai dar 2x. E menos 24 mais 21, que vai dar menos 3. E aí 2x igual a menos 3, aí você joga dividindo. Portanto, x vai ser igual a menos 3,5. Vamos para outro exemplo. Aqui, como a gente viu, né? letras para um lado e números para o outro. Você pegou, vai ficar 5x menos 2x, que vai dar 3x, aí 8 mais 4, 12, dividiu, x igual a 4. Problemas com a equação de primeiro grau. Um número mais 8 unidades é igual a 20 unidades. Qual é esse número? Aí, ah, quando tiver um problema desse, a gente vai transformar primeiro em linguagem matemática, que vai ficar x mais 8 igual a 20. E a gente resolve, tá? normalmente. Aí, vai ficar 20 menos 8, que vai dar 12x, vai ser igual a 12. Portanto, o número é 12. Por quê? Porque 12 mais 8 é igual a 20. O dobro de um número menos o próprio número é igual a 5. Qual é esse número? Sempre que a gente vê um problema, a gente converte primeiro em linguagem matemática e resolve a equação. Então, quando é o dobro de um número, é 2x. Se for o triplo de um número, vai ser 3x, o quadro, o 4x, e aí por diante, tá? Então, o dobro de um número menos o próprio número é igual a 5. Aí, vai fazer o quê? 2x menos x vai ser igual a 5. 2x menos x vai dar x puro. Vai dar 1x, vai dar um que é a mesma coisa que x. E x vai ser igual a 5. Então, a gente só pode, só lembrando, que a gente só pode diminuir do x quando tiver o mesmo, se as incógnitas forem iguais, tá? Porque, por exemplo, 2x menos x, e sempre acompanhado do x vai ter 1, tá? Nesse caso é o menos 1 porque o, porque o sinal está negativo. E você só pode subtrair incógnita ou adicionar incógnita com incógnita e número com número, tá? Okay. Divida mais outro. Divida 48 em duas partes, de modo que uma tenha 8 unidades a mais do que a outra. Então, vamos para a resolução. A gente pegou 48. Então, a primeira parte vai ser identificada como x. E a segunda parte vai ser como x mais 8. Por quê? Porque a gente sabe que a outra tem que ter 8 unidades a mais. Então, vai ser x mais 8. Então, a gente tem duas partes. E essas duas partes, se a gente somar as duas, vai dar 48. Portanto, a gente vai somar x mais x mais 8, que vai dar igual a 48. E a gente resolve, x mais x vai dar 2x, aí a gente pega o 8, passa para o outro lado, 48 menos 8 vai ser igual a 40. Portanto, 2x vai ser igual a 40. E aí a gente vai pegar o x, 40 dividido por 2, e x vai dar 20. Portanto, a primeira parte vai ser 20 e a segunda parte vai ser 28. As partes são 20 e 28, Então tá a resposta. Vamos para o último probleminha, para o penúltimo probleminha. O quociente de um número dividido por 7 é 6 e o resto é 3. Determine esse número. Então, a gente vai armar primeiro a conta, normalmente, para a gente poder entender melhor. Tá? Se você não estiver entendendo... Como fazer a equação, você desenha, anota tudo direitinho assim, como aqui está falando, se é uma divisão, você faz a divisãozinha, e o número que você está querendo descobrir sempre vai ser, de preferência, x, tá? Sempre vai ser a incógnita. Aí você, sabendo das propriedades da divisão, você vai efetuar a equação, que é o quê? Dividendo vai ser igual ao quociente, vezes o divisor, mais o resto, tá? O dividendo vai ser o x, é aquele que está sendo dividido. E o divisor é aquele que está dividindo, tá? Então, meu caso, dividindo é x que a gente quer saber. Aí, 6 vezes 7 vai dar 42. 42 mais 3, que foi o resto, vai dar igual a 45. Então, o número vai ser 45. Ou seja, x vai ser igual a 5. Nessa aula, aprendemos equações e seus elementos, que é a incógnita, x, y, assim, o sinal de igualdade, que é fundamental, e a raiz que vai ser o valor numérico da incógnita, que vai ser 1, 2, 3, 4 ou 1,5, depende da equação. Vai ser o, o resultado da equação. A equação de primeiro grau, que é aquela equação que a gente viu, do x mais alguma coisa, ou x, enfim, que x não é elevado à segunda nem à terceira e aí por diante. Então, primeiro grau é a equação simples. E os problemas com a equação de primeiro grau. As referências foram o EBA e Caderno do Futuro de Matemática do sétimo ano. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.